que se dirigia aos apóstolos. Ele parou ao lado de Pedro e disse apreensivo. Pedro, meu companheiro, preciso falar com Jesus. Infelizmente, tenho notícias um tanto desagradáveis a dar a ele. Diga-lhe para agir com cautela e prudência, principalmente aqui dentro do templo, Logo mais à noite estarei em Betânia, na casa de Lázaro, onde poderei expor com mais calmo o perigoso projeto de Caifás. — José, eu, eu precinto algo de trágico em Jerusalém contra nosso mestre. O, o meu coração está oprimido e receoso por ele. que poderemos fazer? — Tenho um plano, mas isso dependerá de nosso mestre. Explicarei tudo a ele e ajudarei no que estiver ao meu alcance. Por enquanto, é isso. Até mais tarde, amigo. Diria ele, até mais tarde. José de afastou-se e saiu apressadamente. Não falou com Jesus, pois temia represálias por parte de Caifás. Somente mais tarde, depois da crucificação ele assumiria publicamente a crença no Cristo Jesus como o verdadeiro Messias. Então, Pedro se aproximou de Jesus e lhe falou ao ouvido o que lhe dissera José de Arimateia. Assustado, dizia ao mestre que o melhor seria afastar-se dali o mais rápido possível, evitando assim a perseguição por parte do sinétrio. Jesus o ouviu atento e serenamente falou. Pedro, meu bom amigo, tenhamos confiança no Criador e nos entreguemos aos deveres com plena dedicação. O que advier de nossas atitudes virá com a permissão do Pai que a tudo preside com suprema sabedoria. Mas, senhor, eu temo por nossas vidas. Algo me diz que devemos sair de Jerusalém, pois todos dizem que o Sinédrio o vigia com intenções criminosas. Pedro, saiba que fugindo daquilo que o Pai nos confiou, estaremos apenas adiando compromissos que nos competem cumprir. O desertor, onde estiver, carregará consigo o peso do remorso e, cedo ou tarde, terá de retornar a fim de se ver livre de seus débitos. Senhor, tu não tens receio? Aquele que carrega receios é alguém que ainda não encontrou a confiança no pai. Pedro, te acalme e confia. Tudo está entregue nas mãos de Deus. Por isso, o que ocorrer nós saibamos aceitar sem revoltas, amando infinitamente até mesmo aquele que nos causar supostos prejuízos. Jesus, sorrindo suavemente, olhou Pedro e colocou a destra em seu ombro em uma carícia passando conforto e segurança. Pedro sorriu também e se entregou àquele afago, querendo encontrar as forças que lhe faltavam naquela hora tão indecisa. Olhando o mestre, viu aqueles olhos azuis brilhando como nunca a lhe dizer que confiasse nele. Em um gesto instantâneo, abraçou Jesus e, emocionado, falou. — Eu ficarei contigo, Senhor. Ficarei para sempre. Jesus sorriu e respondeu. — Saiba, Pedro, que estaremos juntos mesmo que não percebas minha presença com os olhos da carne. Para o amor não existe distância e nem o tempo é capaz de aniquilá-lo. Prossigamos, Pedro. Há é muito por fazer, e nosso Pai conta conosco. Falando assim, Jesus fortaleceu o fiel apóstolo para as lutas futuras que exigiriam forças hercúleas a fim de implantar o Evangelho nos corações dos homens. Depois desse pequeno diálogo, Jesus e seus apóstolos permaneceram no pátio, pois era ali mesmo que a multidão o procurava. Então, logo se formou um círculo em torno dele. O silêncio predominava, pois queriam ouvi-lo. Seus conceitos eram diferentes, trazendo sempre conforto e esperanças. Naquela época... Raramente se pensava em perdão das ofensas, em amar o próximo e os inimigos, ou orar por aqueles que nos caluniam. Enfim, esses eram conceitos novos, que, ainda hoje, deixam em turbilhão a mente de quem se propõe a si los Como sempre, o Sinédrio colocava escribas ou sacerdotes espertos perto dele, para que lhe fizessem perguntas de difícil solução, com a intenção de colocá-lo contra a lei judaica ou romana. Em certo momento, um escriba perguntou, Sendo tu rabi, eu penso que não deverias andar com gente de má vida, ou julgas serem iguais meritrizes e sacerdotes. Em verdade, vos digo que durante a jornada... Até o reino dos céus, muitos fatos poderão algemar vossos passos no erro e na dor. Depende de cada um apressar, retardar ou estacionar no caminho. Porém, quem hoje vos parece atrasado, poderá amanhã ultrapassar-vos com seus esforços no bem. Assim, caminhai vós decididos ajudando-vos uns aos outros, pois quem encontrou o amor de Deus no coração, sente prazer em servir aquele que vem atrás de si. Portanto, os cobradores de impostos e meretrizes, gentios e ateus, poderão vos preceder no reino de Deus. A cada um segundo suas obras. É a lei do Pai. Notei a inconformação nos olhares dos sacerdotes e escribas, pois esses se julgavam perfeitos e com um lugar garantido no céu. Jesus esclareceu que, em qualquer situação em que se encontre o homem, se quiser mudar seu rumo para o bem, conseguirá recuperar-se e atingirá as culminâncias da perfeição. Não podemos, em hipótese alguma, colocar-nos em posição de privilegiados ou salvos, considerando os outros perdidos e sem solução. Mas, não satisfeito com o que dissera Jesus, o escriba retrucou, irritado. Pois considero ser obrigação daquele que orienta o povo nas leis esclarecê-lo quanto aos inconvenientes da convivência com os imundos e pecadores. Gente de uma vida terá o seu juízo, e nós, os escolhidos, gozaremos no seio de Deus a felicidade eterna. Por isso, discordo de tudo o que disseste Jesus de Nazaré. Compadecido por ver irritação no escriba, ele respondeu olhando-o ternamente. Digo-vos em verdade que o imundo de hoje será o anjo de amanhã, pois o Pai não permitirá que nenhuma de suas ovelhas se perca. Cada um de vós terá o seu juízo, porém não há juízo que vos condene ao sofrimento eterno. Embora não acrediteis, o Pai aguarda todos os seus filhos, pois ele não tem pressa. Para vós, há aqueles que na aparência são impuros. No entanto, pode ser que tragam a alma repleta de bons serviços ao Pai. E a outros que mostram o verniz da pureza, mas são sujos os seus corações e escondem a maldade nas dobras da alma. Cuidado com vossas palavras e conceitos, pois aquilo que fere os olhos nem sempre é a realidade para Deus. Irritados, os sacerdotes se afastaram. Então, Jesus falou, Os escribas e fariseus ocupam a cátedra de Moisés, observai e fazei, pois, tudo o que vos disserem, mas não imiteis as suas obras porque dizem e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nas costas dos homens, mas eles próprios não os querem mover nem com o dedo. Praticam seus atos de modo a serem vistos pelos homens. Alargam as franjas dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de receber saudações nas praças e de serem chamados rabis. As palavras de Jesus repercutiam bem em todos e muitos sorriam ao ver a sabedoria do rabi da Galiléia. Entretanto, o Sinédrio enviou alguns saduceus a fim de fazer lhe perguntas difíceis, colocando-o contra o povo ou as leis romanas. Então, um deles perguntou ironicamente. Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém tem um irmão e este morre deixando mulher sem filhos, ele tomará a viúva para suscitar descendência. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Do mesmo modo, o terceiro, e nenhum dos sete, deixou descendência. Depois de todos eles, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela mulher, se todos a tiveram como esposa? Jesus sorriu levemente, pois sabia da intenção dos saduceus. Porém... Respondeu-lhes explicando que no mundo espiritual não há casamentos, onde todos nos tornamos irmãos diante do Pai. Carinhosamente, ele explicou. "Estais vós em erro por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Em verdade, quando ressuscitarem dentre os mortos no outro lado da vida... Nem os homens se casam, e nem as mulheres são dadas em casamento, pois serão todos irmãos. O outro saduceu exclamou, Rabi, embora minha crença nas leis de Moisés, eu aprendi a não acreditar na ressurreição. Com a morte, creio tudo acabar. Observando a tristeza no olhar do seu, levado pela crença no nada após a vida, ele completou, buscando mudar o coração dele. O Pai nos criou para a eternidade sem fim. Por isso, crede, a morte não existe. O túmulo é tão somente uma porta para a vida ainda mais ativa e bela. Há horizontes novos que desconheceis, mas um dia vossos olhos descortinarão outras moradas, onde aqueles que vos antecederam vos aguardam repletos de vida e esperança. Então, novas oportunidades hão de surgir. Assim, não esqueçais, pois quem passa pela sepultura prosseguirá vivo, caminhando rumo ao Pai, que vos aguarda em seu seio de amor. Não temais. Confiai em minhas palavras. O pobre homem levantou os olhos e encontrou os de Jesus fixos nele. Havia tanto amor fluindo de seus olhos azuis, que atingiu os sentimentos sensíveis do saduceu seu. Então... Em um ímpeto de sinceridade, ele falou. «Mondoso Rabi, eu creio. De hora em diante passo a crer na vida eterna da qual tu falas. Agradeço tuas palavras que me encheram de esperança, pois perdi minha filhinha que era a luz de meus olhos, e meu maior sonho é vê-la e abraçá-la novamente, nem que seja do outro lado da vida outro saduceu olhou-o assustado, pois duvidava do que acabara de ouvir. Ao ver seu amigo confessando em público sua conversão, corou de raiva e vergonha. Imediatamente reagiu irritado. — Que é isso, amigo? Estás enfeitiçado? Acreditas então nesse profeta de Nazaré? — Sim, acredito. — suas palavras tocaram meu coração. Sou pai e não mataria minha filhinha. Por que, então, Deus nos aniquilaria depois de nos criar? Além disso, a lógica no que ele diz. É tudo que tenho a dizer. Dito isso, saiu rapidamente deixando o companheiro para trás, mas esse também se foi gesticulando, esbravejando sua ira, Atrás do amigo convertido. Voltei os olhos ao mestre que continuava em sua perene serenidade. A multidão o envolvia totalmente. De repente, um escriba que ouvira tudo, dirigiu-se a ele. Mestre, respondeste muito bem àqueles dois. Permite-me, porém, perguntar-te... Qual é de todos os mandamentos o mais importante? Jesus respondeu, Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. Eis o maior e o primeiro mandamento. O segundo lhe é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos se reduzem toda a lei e os profetas. Assim, esses mandamentos valem mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, certo? Jesus sorriu ao ouvir aquelas palavras. Enfim, encontrar alguém com entendimento perfeito acerca dos sacrifícios no templo. Então... Respondeu, Meu amigo, tu entendeste bem a vontade do Pai. Ajuda a implantar o reino de Deus aqui na terra. espalhas a verdade a quantos te derem ouvido. O verdadeiro sacrifício é aquele que auxilia a quem sofre e faz o bem infinitamente sem distinção de pessoas. Estendamos as mãos ao bem... E confiemos, pois o Pai enviar-nos-á um bem maior. Ao finalizar, ele chamou os apóstolos e saíram do templo. Dirigiram-se a Betânia, onde novos ensinamentos nos aguardavam. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.